Eu sou, me formei em engenharia florestal, fiz mestrado e doutorado em agronomia e eu trabalho com restauração de ecossistemas. Então o que eu faço é transformar áreas degradadas em ambientes naturais de novo, né? com a funcionalidade ecológica. Mas eu sempre me senti frustrado assim, porque eu achava que tinha autonomia, flexibilidade, mas eu não conseguia escolher é, que trabalhos fazer, que métodos usar. Então, isso já me incomodava, mas depois de ter clareza de o que me incomodava, ficou muito pior. Então, eu, eu deixei de ver sentido no meu trabalho. Então, o Chico falou de um ponto muito importante, que é flexibilidade, autonomia e liberdade no trabalho, né? E, e de repente, você tem um ambiente de trabalho mais pet-friendly, é. criança-friendly, né? É. Que vem aqui, eu tô no meio, fazendo um monte de vídeo, chega aqui e fala, deixa fazer também é. imagina se assim, na época que eu trabalhava lá no ambiente corporativo dava para fazer isso só no máximo no Kids Day né que é onde a galera levava a criançada para o trabalho. então assim eu acho que você é, conseguir trazer para o seu trabalho essa flexibilidade para conviver em, com paixões e coisas importantes para sua vida tipo um molequinho desse aqui uhum. gostoso, fortinho, Vem o com a bunda na cara, que maravilhoso Com bunda na cara, coisa nenhuma então, trazer esse tipo de coisa aí pro seu trabalho para De forma... Agora, deixa eu continuar aqui, vai. Ah, não que eu se inscrevendo no canal da, da Thaís, Souza. Fui! <risos> fazendo fazendo <risos> Ah, é muito bom. Mas, Enfim, voltando aqui pro vídeo, essa flexibilidade para mim é fundamental porque é um valor muito importante. Liberdade de conseguir me expressar de maneira verdadeira, porque essa é a minha vida, é isso que eu gosto, é isso que eu valorizo, é isso que para mim faz sentido, né? o Chico falou muito de, de ver sentido então busque criar sentido no seu trabalho, busque coisas que, que te façam seguir em frente e que sejam maiores do que apenas ganhar dinheiro no final do mês ou pagar os boletos, pagar as contas né que seja algo que realmente seja um combustível intrínseco não seja motivado apenas por, por padrões de sucesso, por vitórias externas como é, dinheiro, status, é, reconhecimento externo, aplausos, é, coisas assim tendem a não dar um sentido real. É Talvez um, um sentido superficial, um sentido efêmero, um sentido que que dure poucas horas, né? Que talvez consiga te dar um boost de motivação, mas só que ele dura muito pouco, porque você rapidamente fica vazio. Então a busca de sentido tem que ser... Algo que envolva muito mais as suas paixões, o que você ama, o que você acredita, os seus talentos, dons, coisas que você faça bem, que consiga se sentir valorizado, que você escolha estudar, investir seu tempo, que é o seu bem mais valioso aí para desenvolver durante muitos anos, que esteja relacionado a problemas reais no mundo que você está afim de combater, deixar esse mundo melhor, né? causas que conectem com o seu coração, que, que inflamem aí uma vontade de, de ajudar, de contribuir, que é isso, sim é, é intrínseco. E óbvio, não vamos ser aqui ingênuos, né? a gente precisa ganhar dinheiro com isso, então você tem que pensar em modelos de negócios sustentáveis aí para patrocinar essa vida que você tanto almeja, né? Então, a união, a interseção disso tudo, é, eu acabo usando muito a ferramenta, né? o conceito do Ikigai, que eu tatuei aqui, né? vocês devem conhecer, eu falo bastante sobre ele, que é justamente unir esses quatro elementos que eu acabei de falar. aí isso vai te dar muito mais chance de encontrar um caminho mais sustentável, um caminho mais verdadeiro de sentido. Retornando aí o que o Chico falou. É, então, essa é a minha mensagem. Não se deixe cair pelas armadilhas dos, das motivações externas. Olhe mais para dentro. Olhe para aquilo que vai te esquentar e te alimentar de verdade. E para mim são duas coisas propósito né conectado aí com a visão do sentido e os seus valores é, no meu caso eu comecei aqui falando dessa bagunça no vídeo aí de, de flexibilidade de liberdade então é isso espero que você faça as boas perguntas nesse momento se precisar de ajuda para continuar explorando as respostas conta comigo é um prazer isso aqui é minha missão tá, tá aqui ajudando a galera a demitir seus chefes libertar da CLT essa prisão aí para viver uma vida muito mais alinhada com aquilo que importa, muito mais livre, com muito mais qualidade. Isso daí você pode fazer sozinho, que também é uma jornada muito excitante, mas você pode fazer com ajuda, tá? Então, se eu puder ajudar, conta comigo. Tem vários formatos aí na descrição de transformação. Compartilha esse vídeo aí com uma galera que você acha que vai gerar valor, manda em uns grupos de WhatsApp, tá? Porque isso daí vai me ajudar muito a levar esse tipo de, de mensagem, de, de transformação para mais pessoas, essa é a minha causa, tá? Obrigado por me ajudar com isso, dê o seu like aí se você curtiu e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!